Funciona. Mas isto para dizer que isto é o que nós fazemos, agora vou falar um bocadinho de como é que o fazemos. A apresentação vai ter três partes. A primeira é só falar um bocadinho sobre o que é que é o Open Source, para garantir que estamos todos mais ou menos alinhados sobre os princípios básicos. Depois falar sobre como é que as empresas interagem com o Open Source e no caso específico da Poles. E depois como é que vocês, cada um de nós, pode se envolver e o porquê disso ser relevante, porque é que poderão querer se envolver com, com o mundo Open Source. Portanto, primeira parte, o que é o open source? Só para dar alguns exemplos que de certeza vocês já, já conhecem, devem ter ouvido falar e, e como veem pelas porcentagens, quase de certeza já utilizaram quer sabendo quer não. Uh, por exemplo, o Linux, neste momento, ou pelo menos as últimas estatísticas, mas ao mesmo tempo estava tudo centralizado, os ficheiros de todas as pessoas estavam nos mesmos computadores e então eles trouxeram essa visão de explorar o que é que as outras pessoas estão a fazer aprender com elas, criar programas que estão acessíveis a toda a gente e ir construindo, tal como se diz na ciência em cima dos ombros de gigantes para ir mais longe não é? então foi essa cultura que começou nas miniaturas de comboios passou para os computadores e hoje vive já de forma bastante disseminada, como vocês de certeza já devem ter ouvido falar ou até interagido isto, na altura, havia limitações físicas, se calhar, que, que faziam com que as pessoas partilhassem código, partilhassem as coisas que iam criando, uh, mas depois começou a haver a possibilidade de ter computadores pessoais, de ter projetos em que cada pessoa controla o seu próprio projeto e não tem necessariamente que partilhar. Então, essas pessoas que começaram o movimento open source e que estiveram expostas aos benefícios da partilha e de, e de conseguirem trabalhar em conjunto, uh, quiseram trazer algumas características que permitissem manter as mesmas uh, constraints, digamos assim, uh, obrig, obrigar de certa forma que as pessoas, ou impedir que as pessoas fechassem algo que era aberto. Daí a questão das licenças. O que é que faz um projeto ser open source? São, hoje em dia é, oficialmente um projeto só é open source se tiver uma licença open source. E uma licença nada mais é do que um contrato legal. São, é um documento que se inclui no código e o que o documento está a dizer é, da mesma forma que eu, como autor de, de... Eu tiro uma fotografia, eu tenho os direitos dessa fotografia, certo? E se alguém quiser usar essa fotografia, tem que me pedir uh, permissão. O copyright está na lei em que todas as pessoas... Ninguém precisa de registrar essa fotografia. Já por lei, ela tem direito a controlar o que é que é feito com essa, feito com essa fotografia, o vídeo, ou, ou código, etc. E uma licença open source simplesmente usa o mesmo código legal para... Dar essas permissões de forma automática para toda a gente. Então, o que uma licença open source diz é, eu sou o autor deste projeto, eu de, eh, determino que todas as pessoas que têm acesso a este projeto podem ver o código, podem partilhar, podem alterá-lo, podem construir sobre ele. E ninguém pode fechar isto que eu abri. O que é que isto faz? É uma espécie de restrição, neste caso já não é física, porque não é o, o fato de um código estar todo no mesmo computador, mas é uma restrição legal, uma restrição operacional, digamos assim, que vai ter o mesmo efeito. Mas isto é apenas uma parte técnica do que é que faz um projeto open source. Na verdade é o core, mas o principal mesmo, o que faz com que um projeto open source funcione e, e sobreviva ao longo dos anos e tenha sucesso, é a comunidade e a cultura. Ou seja, aquela mesma cultura de partilha, a cultura de comunicação aberta, principalmente agora com a internet em que as pessoas trabalham por interesse em, em, em coisas que, que, que têm interesses comuns, não é? Ou seja, não é necessariamente estarem no mesmo sítio não, não, não vão poder tão facilmente estar a, a comunicar a falar uns com os outros tem que comunicar de forma muito aberta uh, tudo tem que ser explícito tem que ser as decisões têm que ser tomadas de forma democrática e claramente democrática esta cultura de transparência de democracia é o que faz com que um projeto open source consiga sobreviver à medida que as pessoas uh, entram e saem do projeto porque são, não são estanques não é são, são uma entidade viva. E essa, essa cultura e esse esforço para manter essa cultura é o que realmente faz com que um projeto seja realmente open source no sentido uh, filosófico, digamos, da palavra. Uh, como é que o open source funciona com as empresas? Ora, estou aqui a falar um bocadinho de algo muito transparente, de algo muito democrático, e isto parece estar um bocadinho contra da forma normal que as empresas operam, não é? De, o, a ideia normal que as pessoas têm é que há o chefe que diz o que é que é suposto fazer, há uma espécie de hierarquia, basicamente, uma visão muito simplista, uh, que parece ir contra a visão do open source. Ora, isto para já é uma intuição errada, porque já foi verdade, mas hoje em dia quase todas as empresas de software, de uh, tecnologia, usam open source, quer queiram, quer não, uh, é, uma, é um imperativo de negócio até. Uh, algumas percentagens só para dar ideia dos números que eu estou a falar 95%, ou seja, praticamente todas uh, as aplicações comerciais ou seja, não estou a falar de projetos open source uh, uh, dessa fração de open source que existe nas, nas aplicações comerciais outros estudos mostraram que esse, esse também é meio, mais do que metade hoje em dia uh, em média cerca de 70% do código de qualquer empresa relacionada com tecnologia, hoje isto são uh, foi uma. uma survey. Pronto, um estudo que foi feito em 2018, portanto, são dados recentes. Cerca de 70% do código de cada aplicação, em média, é do open source. Ou seja, coisas, dependências que são usadas para fazer coisas comuns que várias empresas usam para fazer as mesmas coisas. Dependências das dependências, etc. E algo que, se calhar, é um bocado invisível até para as pessoas que trabalham na empresa, mas se se fizer as contas, é mais ou menos essas as percentagens que nós temos. E isto não só está bastante disseminado, como tem crescido a um ritmo uh, estonteante. Como podem ver, por exemplo, desde 2010 a 2015, um, o número de empresas que dependem do open source para a sua operação, empresas, obviamente, da área de, tecnológica, saltou de, de 39% para 78%. Ou seja, isto é claramente algo inescapável, algo que vocês vão se confrontar mais cedo ou mais tarde na vossa vida profissional. Uh, e isto só para dizer que aquela intuição de se calhar o, o modelo open source não funciona bem para as empresas pode não ser tão verdade e então como é que, isto, como é que se justifica isso como é que se percebe a lógica por trás desse, destas decisões que levaram estes números temos aqui alguns prós e contras que alguns são eh, verdadeiros em certos casos eh, nenhum deles é universal não vou estar a listá-los um a um podem, podem olhar para eles e posso depois disponibilizar os, os slides se tiverem interesse ou falarmos um bocadinho depois da apresentação mas só para, para mencionar alguns por exemplo a questão do, do custo de aquisição obviamente que os projetos open source não tendo uh, a grande maioria deles não, é, uh, não tem custo de aquisição são gratuitos, além de serem uh, free, em inglês há, há os dois significados de ser free of cost e free of freedom não é? Em, em português é mais fácil fazer essa distinção que é a liberdade e o custo, neste caso o ser gratuito e o ser realmente livre para todas as pessoas uh, Olharem para o código, perceberem como é que aquilo é feito, alterarem para a sua medida, tudo isso são, são uh, vantagens que as empresas reconhecem, não é? Uh, o não ter o custo inicial, o não ter que reproduzir, reconstruir algo que alguém já fez e que funciona bem e que é testado por muitas pessoas, não faz sentido as empresas estarem a investir novamente esse tempo e, e, e dinheiro não é? Que é das pessoas que contratam para fazer este trabalho. Uh, seria um investimento desnecessário, porque já existem esse, esse, esses projetos que fazem essas coisas. É simplesmente uma questão uh, de, de lógica financeira até. Depois há, há as questões de propriedade intelectual, as questões de segurança, mas isso tudo são percepções que têm vindo a mudar, e, e até porque o, a qualidade do open source tem crescido imenso ao longo dos anos, precisamente porque mais empresas têm reconhecido o seu valor e têm investido nesses projetos open source. Uh, falando especificamente de como é que nós na Polde trabalhamos com open source aqui primeiro em termos internos uh, há uma questão que se calhar não é tão visível mas que é importante que é como é que nós trabalhamos no dia a dia em projetos que não são open source ou seja, os projetos internos da, da empresa mesmo essa, essa lógica né, esse, esse workflow envolve muitas das ferramentas ou quase todas as ferramentas que também usamos quando trabalhamos em projetos open source ou seja, o código Usamos o GitHub como, como controle de versões e para, para rever o código, para fazer uh, uh, um, novas releases, etc. O Git, obviamente, é? uh, para o controle de versões. Uh, Travis, Kubernetes, enfim, vários projetos que são open source ou são usados uh, de forma muito extensiva no, no mundo open source. O VS Code como editor, etc. Uh, mas também o próprio ecossistema onde nós trabalhamos. Uh, porque estamos envolvidos com transações financeiras não só de, de, de moedas tradicionais não é? de, tipo euro ou dólar mas também com criptomoedas e nesse mundo das criptomoedas praticamente tudo o que existe de software também é open source então também estamos de certa forma embebidos nesse mundo e que nos ajuda também a manter essa cultura e mais uma vez nós aplicamos aqueles princípios que para projetos open source são imprescindíveis de, os princípios de transparência e de comunicação aberta mas para as empresas pode não ser, pode funcionar sem isso, mas é uma grande ajuda garantir que, por exemplo, todas as discussões sobre um determinado pedaço de código são tomadas de forma explícita e que outras pessoas podem vir seis meses mais tarde e, e ver como é que se chegaram a, a essas conclusões. Ou, por exemplo, uma equipa que está a trabalhar tem que ser reestruturada, as novas pessoas que entram conseguem ter uma visão de como é que as coisas estavam porque está tudo transparente ou seja, isto é útil também para as empresas que estão a trabalhar num ambiente mais fechado, vá e além disso, também um ponto que muitas vezes é descurado há uma cultura das pessoas que, enfim, que fundaram a empresa e das pessoas que foram entrando tentamos manter essa cultura de dar bastante ênfase à, à, à motivação intrínseca das pessoas ou seja, uma pessoa não está a fazer o seu trabalho apenas porque foi ordenada para o fazer ou porque alguém disse que devia fazer desta forma. Há uma, há um, há uma tensão. Uh, se alguém tem uma, uma opinião diferente sobre como é que as coisas devem ser feitas, se acha que há uma forma melhor de fazer, ouve-se essas opiniões e discute-se. E as pessoas, desta forma, acabam por ganhar uh, ownership. Não é? Acabam por ter uma sensação de que estão a trabalhar em algo que também é deles e que, e que sentem que controlam o destino daquilo. Essa, essa capacidade das pessoas se sentirem envolvidas com o projeto e trabalharem nesse projeto pela sua própria motivação é algo que no, nos projetos open source, mais uma vez, é, é implícito é, é, não, não, não consegue funcionar sem, sem ser dessa forma mas para as empresas tem uma grande vantagem não é? porque a própria produtividade dos trabalhadores aumenta quando eles próprios estão envolvidos com, com o produto que estão a fazer que estão a criar mas isto falando da parte interna e de, e de processos agora falando da parte mais visível e mais externa uh, na Polt nós temos cerca de mais de 40 dos nossos projetos que são repositórios que também estão open source. Ou seja, se vocês forem a, a github.com.br vão conseguir ver todos estes mais de 40 repositórios que são projetos que nós estamos a usar no dia a dia e que estão abertos, são, são open source, são públicos, qualquer pessoa, qualquer um de vocês pode participar nesses projetos, pode enviar contribuições, pode reportar problemas, podem tentar usar e ver que não está a funcionar e dizer que não está, e nós vamos olhar para isso e vamos tentar corrigir. Ou seja, isto é uma parte já mais visível de como é que nós interagimos com o open source. Também fazemos contribuições para os projetos que nós usamos, que são open source, ou seja, os projetos que não são nossos. Imaginando, por exemplo, que eu estou a fazer uma, uma, uma tarefa em que envolve criar uma mesa. E para depender da mesa, tem uma, uma dependência open source que cria as pernas da mesa. E por algum motivo existe um problema nessa dependência em que três das pernas estão com o mesmo, o mesmo tamanho e uma delas está com um tamanho diferente. Em vez de eu corrigir apenas do meu lado, do lado da Polt, e eu vou colocar apenas um calço nesta, nessa perna, o que eu faço é, o que é encorajado é que se faça contribuições para esse projeto, que não é nosso, que é um projeto comunitário. Isto porquê? por um lado é um interesse quase egoísta, não é um interesse de negócio, porque se nós criarmos uma solução apenas nossa, somos nós que temos que manter essa solução, somos nós que temos que garantir que ela continue a funcionar, mesmo com as alterações que são feitas ao longo dos anos, mas por outro também é uma forma de contribuirmos algo do valor que nós estamos a obter, porque para cada, para cada contribuição para um projeto open source que nós eh, partilhamos nós estamos a consumir muito mais do que outras pessoas contribuem para esses projetos. Ou seja, até é uma forma de balancear esse, em termos éticos, se quiserem pensar, uh, e mesmo de, ser, de estarmos envolvidos com a comunidade, uh, uh, as pessoas que trabalham na Polo, sentem-se, não estão apenas a trabalhar na Pol, mas estão também parte desta, desta comunidade de, de criptomoedas, de, de projetos open source, de web, uh, enfim, tudo o que seja o, a tecnologia que estejam a usar. E em particular, nós também, só para mencionar que nós temos essa organização, a Pold Forks, onde alojamos essas contribuições até elas serem aceitas, mas a ideia é essas, essas cópias né, desaparecerem assim que forem aceitas nos projetos. E para falar de, de iniciativas explicitamente viradas para open source, ou seja, que nem sequer têm que estar alinhadas com o que a empresa está a produzir, o ano passado, por exemplo, participámos no, no evento Hacktoberfest, que é um evento que dura o mês de outubro, em que as pessoas que façam eh, quatro ou mais contribuições para projetos open source, há uma empresa que simplesmente envia no fim do mês t-shirts e stickers para essas pessoas. Basicamente é uma forma de encorajar que as pessoas te, eh, experimentem... Eh, ultrapassem aquela aquela aquela inicial do, do que é que será contribuir para o Open Source será que tenho que aprender muita coisa isto deve ser difícil não é uma coisa relativamente simples e isto é uma forma um, é um incentivo não é esta esta empresa dar esses, esses uh, swags e nós participamos é uma, é uma não coordenamos com ninguém simplesmente dissemos ok vamos fazer aqui uma iniciativa em duas uh, acho que foram apenas duas tardes ao longo do mês de, de outubro do ano passado Tivemos dois eventos em que as pessoas não é, da, da Pold, juntámos todos e olhamos para os projetos que nós temos open source, que são da Pold, olhámos para os projetos que nós usamos que também são open source, mas não são nossos, e ver como é, o que é que é preciso fazer, o que é que é preciso melhorar e trabalhar explicitamente no que é open source. Como resultado, tem aqui alguns números, houve projetos que eram internos e que se tornaram públicos, porque existe também essa cultura de tentar publicar ao máximo o que conseguimos tornar open source, Uh, cerca de 18 projetos que nós... cerca não, exatamente, 18 projetos que nós tínhamos, que já eram públicos, mas que não estavam licenciados, como eu mencionei há bocado a questão das licenças, se não houver a licença, o projeto não é realmente open source. Uh, nós uh, revimos esses projetos e garantimos que eles estão uh, oficialmente uh, identificados como projetos open source. Ao todo, houve 92 contribuições por requests no GitHub só nessas, enfim, essas duas tardes e mais algumas iniciativas individuais ao longo do mês, das quais sete foram contribuições para projetos upstream, ou seja, projetos de outros que nós usamos, projetos open source que nós usamos. E o nosso objetivo é crescer este número, obviamente, porque não faz sentido estarmos estamos só a trabalhar no open source que é nosso, isto é uma comunidade e a ideia é nós contribuirmos também de volta. Agora a parte que, se calhar... Vou tentar-vos convencer do porquê que isto é relevante para vocês. Uh, só para ter uma noção da vossa de, de, de, de proximidade ou não com o open source, abram no vosso telemóvel ou laptop, se tiverem, este site, menti.com, e introduzam este código. Uh, isto em inglês é, chama-se Mentimeter, mas em português fica um bocadinho estranho. Menti.com, e o código é 401779. E vão ter um formuláriozinho, com uma pergunta, se isto carregar para mim. Espero que esteja a carregar melhor para vocês. O código é 401779. Ora bem, isto... A NET não está a ajudar. É pá, sério. Pronto, vamos fazer com as mãos então. Eu, eu posso, mas se vocês não vão conseguir ver, se, se calhar é mais, mais vale fazermos com as mãos. Ah, ok, já está. Um, 40, 17, 79... vamos ver se conseguimos ter aqui alguns resultados opa, isto, isto não está a funcionar deste lado peço desculpa, mas vamos fazer com as mãos então quem já contribuiu para algum projeto open source, pode ser uma coisinha pequenina mesmo que seja uma correção de uma palavrazinha uh, levanta as mãos sim, uh, se alguém já contribuiu ok, quem nunca contribuiu Ok, e quem é que já pensou, mas achou que era muito trabalho ou que era muito difícil? Vocês nunca tiveram a curiosidade de, de experimentar como é que eu contribuo para um projeto open source? Ok, vejo algumas mãos. A minha, o meu objetivo aqui, ou seja, isto é bom porque é uma oportunidade, não é? O meu objetivo é mostrar-vos o porquê de, de, poder, de isto poder ser diferente. O porquê, porquê é que pode fazer sentido para vocês participarem em projetos open source? Eu não, eu não vos conheço e eu sei que cada um de vocês vai ter interesses diferentes. Mas os, os projetos open source, como eu disse há um bocado, são muito baseados nos interesses pessoais de cada pessoa. Ou seja, por mais dif, uh, diferentes que vocês sejam uns dos outros, de certeza que existe algum projeto que, vos, que vai chamar por vocês. Alguma coisa que vai ser interessante, como hobby, por exemplo, ou como uh, algo que vocês queiram desenvolver na vossa carreira. Uh, imaginando que vocês gostam mais da parte do design ou de 3D ou de animação ou de programação uh, com JavaScript ou, ou gostam mais de HTML, CSS, há projetos em open source para isto tudo e vocês facilmente conseguem encontrar uh, um projeto que, que chame por vocês e de onde com, com, podem começar a desenvolver essas competências, quer por interesse próprio quer porque é algo útil para a vossa carreira se vocês quiserem, por exemplo Uh, trabalhar na área web. Se vocês quiserem uh, ir para a área das criptomoedas, todos esses projetos são projetos que são open source e que vocês podem... Uh, vários desses, dessas áreas têm projetos que são open source e que vocês podem encontrar e, e, e, e participar e começar a ganhar alguma experiência. E porquê é que isto é relevante? Vocês quando têm alguma experiência prática... Podem até ter um diploma de um curso a dizer que vocês sabem x y z. Podem até ter uma formação, mas a verdade é que quando conseguem mostrar explicitamente e este gráfico aqui é um exemplo disto, uh, conseguem mostrar o, o, o, os contributos que vocês fizeram. As pessoas podem olhar para o código que vocês criaram, podem avaliar se vocês estão uh, uh, uh, a candidatar-se para uma empresa, por exemplo. Uh, quem está a recrutar consegue olhar para o trabalho que vocês fizeram. Isto acaba por ser quase como um portfólio. Então, pelo interesse da própria carreira, pelo interesse pessoal de algo que seja do vosso agrado e que podem encontrar uma comunidade de pessoas com interesses partilhados, há várias razões porque podem experimentar. Mas isto, obviamente, é, é... se fosse muito difícil fazer isto, não, não seria se calhar motivação suficiente. Mas a verdade é que isto até é bastante fácil. E, e quando digo fácil, não estou a dizer que Uh, vocês deveriam saber é simplesmente que há um processo de, há, um, há uma curva de aprendizagem mas que no início não é assim tão elevada quanto, quanto parece muita gente pensando no open source em contribuições open source pensam logo em contribuir algo muito valioso uma, uma correção de um bug num, num projeto tipo Linux ou, ou, ou Chrome mas não tem que começar por aí. Podem fazer simplesmente algo como tão simples quanto corrigir um erro no, no readme de um projeto. Não é? Uma palavra está mal escrita. E o, o fato do projeto ser open source significa que vocês podem alterar esse projeto, podem enviar essa contribuição. Uh, e já é o vosso primeiro, a vossa primeira contribuição. Essas contribuições não têm que ser de código, pode ser de design, pode ser de documentação, pode ser simplesmente de reportar um, os problemas de utilização, vocês como utilizadores de um, de um projeto, se vocês uh, uh, gostam, de, imaginando, por exemplo, que vocês gostam de modelação 3D e estão a experimentar o, o Blender e veem que há um, há um problema qualquer, vocês não têm que saber resolvê-lo. O simples fato de ir ao repositório do Blender e uh, registar que vocês tiveram esse problema, se calhar outras pessoas já tiveram e vocês vão na mesma conversa e dizem ah, eu também tive este problema, desta forma conseguem reproduzir uh, só, tipo já estão a participar na comunidade e depois as pessoas vão, se calhar, vos pedir faz este, uh, corre estes comandos e diz-me o que é que, isto, que é o resultado já, vo, já vos estão a ajudar, já vos estão a encaminhar de forma a começarem a se tornar mais ativos e sem se repararem, se calhar vão começar a contribuir um bocadinho de código uh, uma documentação de alguma coisa que não está muito clara para vocês e pouco a pouco vão se tornando mais uh, capazes, digamos assim, e mais confiantes. Mas a ideia é começar uh, com coisas mesmo muito simples. Vejam projetos que vos interessem. Este site aqui, firstcontributions.githa.io, por exemplo, é uma, é uma forma interessante de procurar projetos que vos possam interessar. Uh, e a partir daí vão, vocês, vai, vai ser uma espécie de comunidade que vai se expandindo, porque depois as pessoas... Uh, vão-vos recomendar outros projetos vocês vão, vão perceber onde é que as outras pessoas estão a trabalhar e vão conseguir perceber melhor por onde podem uh, continuar a vossa jornada mas para já, uh, só falando da forma individual é uma, é uma... o conselho básico é começar com coisas simples mas depois há aqueles, aquelas iniciativas aqueles eventos, como eu disse, o Hacktoberfest existe o Google Summer of Code que para estudantes é excelente basicamente a Google todos os anos Uh, financia vários estudantes para participarem em projetos open source ou seja, esses projetos que não têm empresas uh, não têm pessoas pagas a trabalhar neles então o Google oferece esse dinheiro para, para os estudantes que, que, que mostram interesse nesses projetos durante, creio, três meses ou um período mais ou menos dessa altura é, é o summer, não é? é o verão são pagos pela Google para fazer contribuições open source. E depois as melhores contribuições até ganham uma viagem para, o, para os headquarters da Google. Enfim, são, existem vários eventos que ajudam precisamente a estimular as pessoas a descobrir este mundo. Também faço menção ao outreach e vejo que aqui temos uma distribuição de género até bastante equalitária. É interessante ver que no open source isto ainda não é verdade e o Outreach é um projeto que tenta ajudar uh, mulheres e outras minorias étnicas uh, uh, nacionalidades, etc geográficas a representar melhor uh, a sua demografia no open source isto, isto é importante porquê? porque alguém que vá trabalhar, vai trabalhar vai tentar fazer alguma coisa no open source e está toda a gente à sua volta por exemplo tem background em, em, em informática ou toda a gente são homens Uh, muitas vezes a própria forma como as pessoas falam umas com as outras lá está, voltando para a questão da comunidade acaba por desencorajar as pessoas e então o fato de haver pessoas que passaram pelos mesmos problemas pela, por exemplo uma mulher que sentiu que os homens sempre uh, desvalorizaram os seus contributos consegue ajudar outra, outra mulher que está agora a começar eu também passei por isso uh, não, não ligues, uh, isto é normal ou até ajudar a que isso deixe de acontecer esse tipo de, de mecanismos e além disso, a nível académico também é uma oportunidade grande, é uma coisa que tem-se feito bastante é, é, dos próprios professores, dos projetos académicos, se, encorajarem que, que os, os alunos façam os, os projetos que serem ser open source, ou seja, isso garante... há duas vantagens, primeiro são projetos mais comunitários, logo outra, outra motivação, porque as pessoas estão a trabalhar em algo que não é só deles, depois... O, vosso, o produto do vosso trabalho vai ficar acessível para muita gente. Vai, está aberto na internet, outras pessoas podem testar e ver o que funciona, o que não funciona. Também contribui para o vosso uh, currículo. Ou seja, aqui até deixo uma, uma, uma recomendação aos, uh, aos professores. Que os trabalhos que consigam enquadrar num, no contexto open source também que o façam porque não só estão a ajudar aos alunos a entrar um bocadinho nesse mundo, estão a dar motivação adicional, estão a ajudar que os próprios projetos tenham mais valor ao longo do tempo e, é um, é um, obviamente, um, contribui para os objetivos de aprendizagem. Pronto, só para fazer aqui um pequeno apontamento, se vocês ficarem interessados por este tema e pela forma como nós trabalhamos com a Open Source na Pold, nós estamos a contratar... Depois podem falar connosco uh, na biblioteca. Uh, mas vou, vou encerrar e vou uh, pedir-vos as vossas questões. Obrigado. Obrigado, Aldir. E perguntar se alguém tinha alguma questão que queira meter aqui ao Aldir. Eu ia lhe perguntar, se sente que há empresas que têm aplicações mais fechadas que elas não avançam para aplicações open source por terem medo de que venham outras empresas, da concorrência e lhes roubem as propriedades que de facto é deles e que melhorem e que percam uh, os benefícios no mercado. Uh, ou então porque uh, vão acabar por perder os lucros que estão a ter por a aplicação ser fechada. E se, se essa aplicação, por acaso, acabasse por ser open source, ainda, uh, se acaba, seria possível deles terem mais lucros? Uh, será por isso que eles não, não avançam para o open source? Uh, essas decisões são todas muito complexas, não é? Não é o simples fato de uma coisa estar aberta ou não que vai fazer com que o projeto seja bem sucedido. Por exemplo, a Microsoft e a Google estão a investir bastante em projetos open source uh, por duas razões. Primeiro, porque se eles... Imaginando o Linux, que é um projeto que já teve sucesso open source antes das empresas se envolverem. Quando as empresas se envolvem, vão ter que se reger pelas regras da comunidade. E então, elas começando a perceber-se que o open source em vários aspectos do mundo tecnológico começa a ter bastante sucesso, quanto mais cedo eles se envolverem, eles conseguem melhor controlar o ecossistema para algo que é do interesse deles. Ou seja, fazendo o partes, não tem que ser o total do produto da empresa, mas partes do produto da empresa, sendo open source, eles estão, sim, estão a perder um possível lucro que teriam, mas a verdade é que estão a evitar que outro projeto idêntico, seja open source, tome o lugar deles no mercado. Porque imaginando que temos dois projetos, um é pago e outro é gratuito, mesmo que esse gratuito seja ligeiramente pior, a força do mercado vai fazer com que as pessoas acabem por ir para o, para o gratuito. Só pelo simples fato do custo, nem sequer estou a falar da questão aberta, mas depois há o próprio envolvimento das pessoas quererem trabalhar em algo que sintam que conseguem contribuir e as empresas ganharem um bocadinho também de uh, reconhecimento pela comunidade, não é? o fato de estarem a participar... Uh, também há vantagem de poderem recrutar pessoas que estão a participar nestes projetos para trabalharem para a empresa, sem terem que aquela dúvida inicial de quando se está a fazer entrevistas, não se tem tanta certeza, daí fazer os testes não é para as, para as pessoas, porque não se tem a certeza do que as pessoas estão a dizer se realmente vai haver um match ou não. Quando é um, um projeto open source em que as pessoas já participaram, as empresas já têm essa vantagem de conseguir perceber quem é que é um match ou não. Ou seja, e volto a mencionar algumas das... das uh nos prós e dos contras, esse é um contra válido. A questão é que os prós acabam por ser mais, uh, em muitos casos, acabam por ter mais peso. Daí muitas empresas terem andado a tomar essas decisões, a, a ponto, neste momento, a maior parte ter ou próprios produtos ou open source, ou estar a usar produtos que sejam open source. Não sei se respondi à pergunta, mas. Mais alguma pergunta? Sim. Uh, penso que isto, isto vai variando de... É de indivíduo para indivíduo, ou seja, se uma pessoa fizer o verde mais escuro é a data em que fez mais contribuições, isto pode ser 100, pode ser 1000, pode ser 10, uh, e o verde mais claro é onde fez menos, pode ser 1, pode ser 100 também. Ou seja, é uma escala... não dá para comparar diretamente entre as pessoas. Mas isto também não é necessário comparar. Ou seja, uh, o simples fato de mostrar atividade, não importa que uma pessoa esteja a fazer muitos commits, mas a qualidade dos commits, a forma como interage, não é? é o que é mais importante em termos de visibilidade. Uh, se uma pessoa vir, por exemplo, se uma empresa que está uh, considera a considerar contratar-te e vir que tu contribuís para o open Source, mas que tu não respondes quando as pessoas te, te fazem... Uh, pedem para fazer correções nas tuas contribuições ou tu respondes de forma negativa o facto de estar muito ativo não vai ser positivo porque estás a falhar naquela parte da comunidade, não é? E que é uma parte também importante para as empresas porque tens de trabalhar em equipa portanto, isto não é um jogo de números é um jogo de... mais social do que, do que matemático, digamos Só mais uma pergunta uh, Falou que a Polo está a recrutar um... Mesmo que, mas recruta só licenciados ou pessoas que têm um curso, ou caso haja uma pessoa que não tem curso, mas que, por exemplo, contribua assim para projetos open source, imagine, suponhamos que contribuiu assim para os projetos da Apple, isso seria uma chave para eles entrarem para a empresa? Sim, sem dúvida. E nem sequer tem que ser para projetos da Apple. Imaginando que alguém tem interesse pelas criptomoedas e começou a contribuir para os projetos open source do Bitcoin, por exemplo. Uh, essa visibilidade, essa, essa, essa experiência é super útil não é? É, é, não só, mesmo que a pessoa não tenha feito muitas contribuições não é? em muito número, mas o simples fato de ter mostrado essa iniciativa já é um fator que as empresas procuram não é? de, de, de iniciativa uh, individual e não necessariamente fazer algo porque é suposto fazer ou seja, não, e uh, também respondem diretamente à questão, não tem que ser uma pessoa licenciada, e isto cada vez mais é verdade, as, as empresas, principalmente no mundo da tecnologia, não estão a olhar tanto para os diplomas, estão a olhar mais para o que as pessoas fazem, para o que as pessoas mostram que sabem uh, na prática, e não tanto o, o que o papel diz. Mais alguma pergunta? Pronto, vou-vos só deixar uma sugestão. Uh, participem no Hacktoberfest no, neste ano, quando chegar a Outubro. Isto é uma das t-shirts que nós recebemos. Cerca de 5 ou 6 pessoas só na Apple receberam isto. Várias outras pessoas ao longo do mundo, tipo centenas de pessoas, recebem t-shirts, recebem stickers como os que eu tenho aqui. Oh, pá, é, uma, é, uma, é um prémiozinho interessante, mas é uma forma de uh, começarem a, a explorar mais este mundo e, e a ver o que é que pode ser interessante para vocês. Pronto, mais... Uh, uma... okay. Pronto, Waldir, agradeço imenso uh, a tua contribuição aqui para o Coase e também vou acolher essa tua ideia de começar a pôr alguns alunos a fazer o open source também. De facto, é, é importante esta contribuição comunitária uh, e agradeço mais uma vez uh, a tua contribuição aqui nesta jornada. Obrigadíssimo.